Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, vamos aí para mais um vídeo, vamos ver como é que está o andamento aí dos pintainhos, começaram a nascer, a gente fez uma transferência da chocadeira para uma caixa, a gente fez aqui uma caixa meio que improvisado e depois a gente vai mostrar mais alguns vídeos. A chuva, tem bastante chuva aqui em São Paulo, está chovendo uma garoa não muito leve, também não muito forte, constante né, isso é muito bom para molhar a terra. Enquanto isso a gente vai renovando aqui a água da caixa d'água Toda água que cai lá na biqueira Ela vem nesse cano, cai na caixa Quando a caixa enche a gente tira um pouco da água ali Pelo resíduo que tem ali embaixo Aqueles que seguem o canal já conhecem Deixa eu mostrar para vocês como é que tá lá em cima os pintainhos na chocadeira Ali olha só, nós fizemos aqui uma adaptação né Ali tem a chocadeira Aqui a gente aproveita o espaço gente Aqui o espaço é pouco, Olha o galo cantando, ali como eu falei, ele guarda lenha, né? Pra fazer feijoada, algum almoço, alguma comida. E aqui ó, a gente pegou ali um, um gabinete de pia e a gente fez ali a adaptação. A gente encerrou ali o gaveteiro certinho e pregou ali uma... Colocou a porta do, do gabinete de pia que a gente trocou aqui, a minha sogra trocou aqui a, a, a pia e já não tava tão bom o gabinete, aí a gente cortou e fez isso aí ó daqui de cima ó ficou assim ó a gente fez assim ó pegou a, a porta a gente colocou fez um monte de buraco lá com a furadeira ó para entrar para os pintinhos colocamos aqui uma lâmpada e aqui assim ó a porta funciona assim ó tá do mesmo jeito aqui a, do outro lado a outra porta a gente pregou né a, ali era o gaveteiro certo e aqui a gente pegou uma, outra porta e colocou aqui na parte de cima. Essa parte aqui onde está a porta, era onde ia a pia. A pia ia, ia apoiada aqui em cima. Então a gente fez essa aqui, essa adaptação. Não ficou muito, muito legal não. Mas deixa eu mostrar para você ali os pitainhos. Bom, esse, esse, essas, aqui tá aqui os pitainhos. Ó. A gente fez um, uma perfuração. Olha, olha só, gente. Aqui tem... Acho que é 12 pitainhos aqui, ó. Olha que bacana aí, ó. Muito show de bola aí, ó. Olha que lindo aí, ó. Não morreu nenhum até agora, graças a Deus. A gente vai vacinar ele contra Newcastle, né? E contra a boba. Agora a gente vai pôr aqui uma encerragem. Eu coloquei no chão a quilherinha, porque nós trocamos essa noite aqui a, a, os pitainhos para cá e a gente não comprou ração para eles ainda. A minha esposa tem aqui umas e colocamos, colocamos aqui a água, já sujou, vamos, vamos trocar, colocamos essa noite para cá. Tem dois dias de do nascido, a gente transferiu, porque lá na chocadeira é ferro, né? A gente preferiu fazer isso aqui, ó. então a gente fez aqui toda a perfuração para entrar, né? E a gente colocou uma lâmpada, aí é que eles escolhem, colocamos aqui 20 centímetros, se tiver muito quente ele se afasta um pouco, né? Mas se quiser subir mais um pouco, onde for muito calor, nem precisa tanta coisa, né? Então aqui é só vir aqui e fechar aqui, ó. Fechou aqui. Aqui eu coloquei uma travinha aqui, ontem à noite. Agora aqui, ó, vamos mostrar aqui o restante do, dos ovos, né? Que nós temos aqui. Deixa eu subir aqui devagarinho, ó. Aqui, ó, nasceu mais três ontem à noite, ó. Eles estão um pouco meio molinho ainda. Ó. Olha, vai nascer mais das galinhas pretas. Ó. Então, aqui, ó. Três aí, ó. Olha só que bonitinho, gente. Maravilha, ó. Deixa eu... Olha. Ó. Olha que legal aqui, ó. Aí, esses outros ovos aqui, eu acho que eles não vão nascer muito, não. Eu já vi aqui, não tem mais nenhum que tá trincadinho. Então, esses aqui, eu acho que não, não, não vão nascer, não. Era 30 ovos nasceu 15, pinta, é, 12, 13, 14, 15 pintainhos. Aí nós temos aí 15 ovos, não sei se vai nascer desses 15 não. Então gente, é isso aqui que já quero para vocês, como é que está aí o andamento, viu? Pois então minha gente, ficamos por aqui, um forte abraço. Agora a gente vai, hoje é sábado, a gente vai tentar ali pescar um peixe no um pesqueiro para a gente almoçar. Um abração, espero que vocês esteja gostando do vídeo, e a gente vai mostrando mais alguns detalhes, esse é o canal Robo do Zé, temos aí o canal José Maria Lima, quem não conhece, quem vê esse vídeo e quiser ir no canal Zé Maria Lima de Construções, meu outro canal, tem quase 600 mil, se você for lá e se inscrever também vai dar uma força e nós vamos aí, vamos aí fortalecer aquele canal, que é um canal que mostra construção, ensina as pessoas a fazer casa, parede, reboco e é isso aí, um abração não, não esquece seu like, se inscrever ativa o sininho, tchau, fui